Ok, Fredão, ok, ok. Vamos lá, terceiro andar. Meu Deus, a gente vai ter que passar por um labirinto de robôzinho chato, velho. Ai, meu Deus. Escondei. Ai, meu Deus. Eu duas vezes e eu acabei entrando e saindo rapidamente. Ah, tá. Achei que ia ser mais chato esses robôzinhos. Não devia ter falado isso. Porque sempre tem a chance de zicar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tá, corre, corre, corre, corre. O Fredy disse que o botão está no terceiro andar. Hum... Ok. E o terceiro andar está bloqueado. Será que tem outro caminho? que isso? Pinheta do Monte, Beleza. O não funciona hum. Ok Eu não sei como esse lugar pode me ajudar agora Mas Mano, por que, que isso tá se movendo? Ah, é Nossa, não entendi não, mano Mas beleza Eu achei algo secreto. Pelúcio da lua, odeio esse bicho. Não consigo entrar, véi. O que será que rolou aqui, mano? Arox ele toda bêbada. Banido. Tenho prazer de ser banido por esse sol maldito, velho. Inclusive. Eu vi um monte de gente mó triste falando Pô, ele é meu animatrônico favorito Beleza, beleza Eu respeito, não tem problema Mas nossa, ele é muito chato, véi Vocês têm um gosto Peculiar, eu diria Caraca, mano, esse mapa é muito grande velho Mount Gator Golf Caraca, que lugar bonito, velho Olha só Esse robô aqui vai me fuder, né? Ai, velho, vamos lá. Ah, que bom, mano. Eu pensei que você ia ferrar com a minha vida, velho. Ok, eu acho que eu vi uma subida por aqui. Tem outra escada ali do outro lado. Exatamente. Tomara que ela não esteja fechada. Por favor, jogo. Por favor. É, tá aberto, tá aberto. Nice. Mas... Achei que eu fosse ficar uma hora moscando nesse lugar aqui de novo, velho. Ok. Certo, onde é que eu tenho que ir mesmo? Use o seu disco na cabine de som para ativar o papo principal. Cabine de som. Por que há so many security barriers Foi a Vanessa, desgraçada, maravilhosa. Cara, eu imagino que seja ali, né? Mano, olha isso. Olha, olha o naipe desse jogo. Ah, da hora. Aqui desse lado tá aberto agora, mano. <risos> Engraçado, né? Alguém fica tirando e colocando barreiras de segurança, mano. Ok, vamos lá. Mais robôzinho chato. Por que que tem barreira de um lado e do outro não, mano? É só pra fazer você ficar aqui no um idiota andando nesse mapa enorme, velho. Tá, ok. Hora do show. Onde é que eu coloco esse CD? Aqui. Isso deveria fazer eu espero que o Freddy esteja bem, eu to voltar para o palco de Tá, ok, agora vamos para o palco, meu Deus, mano! Missão do jogo, ande bastante! Oh yeah! Ok, aparentemente, a galera toda veio para o show. A Chica e a Rox estão por aqui. E eu acho que é a Vene também, mano, pelo som que tá fazendo. É, ok. A Chica tá ali, velho. Mano, fodeu. Agora eu entendi que tem tanto lugar pra se esconder aqui, velho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Meu Deus, por favor, não me encontrem, não me encontrem. A TIC tá na escada. Tá, tá, tá, tá, tá. tá, tá. É isso aí. Que? Entra! Fudeu, oh ela me viu, ela me viu entrando, ela me viu entrando. Ah! variar, vai variar, vai variar, vai variar. Morri, morri, morri, morri, morri, morri, morri, morri, morri, morri, morri. Pelo menos eu salvei, né? Acho que bem ali também. Qual lado você vai Ah, não, mano. Ok, acho que ela me viu entrando. Ai, véi, não. Você Qual, vai foi? Qual foi? Qual foi? Ai meu Deus, ela tá bem aqui, mano. Eu vi o corpo dela bugando na cortina, velho. Ela tá vindo bem pertinho de mim. Ela tá vindo exatamente na minha direção. Sneak away, little Olha lá, a carinha dela ali, ó. Ai meu Deus, tá me dando cheirão. Ai, ai, ai, só porque eu não tomei banho hoje, Roxy. Assim fica difícil, mano. Esperou nem eu passar o perfuminho? Isso, vai pra longe. Vai pra longe. Bem longe, de preferência. Por favor. Tá, merda, ela tá pertinho ainda, velho. Ela vai me ver ainda, mano. Ela vai me ver ainda, velho. Ai, meu Deus do céu. Ok, ok, ok. Deu bom, deu bom, deu bom. Bom, vamos lá, fredão, fredão, fredão. Tô chegando, tô chegando. O que? Ah, nem ferrando. Pô. Que esse jacaré da desgraça tá aqui, véi. Ah, oh, mano, mano, mano, mano, Ai, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano. Cadê o jacaré do tinhoso, mano? Ele tá ali, ó. Porra, mano, olha a área abertaça que ele tá, mano. Qual, qual que é a chance de eu conseguir subir aquela escada? Qual que é a chance, velho? O cara tá guardando um caixão, mano. Cara, acho que eu já sei. Eu vou Vou ligar um carrinho desse aqui, mano. Aí, ele me viu. Ele me viu, brother Calma aí, eu sei que não é muito difícil de viver nessa situação, mas... Ainda assim, ó Ah, ele tá andando Ele não tá correndo na minha direção, então eu acho que ele não vai me achar aqui dentro Seria bem bom se ele saísse dali, né? Nossa, eu ia ficar bem feliz. Ai, meu Deus, agora que eu vi que a, a Roxy tá do meu lado, velho. Mano, tá aí um bagulho que é estranho nesse jogo, véi. Estranho num sentido ruim. Anima, o, an, os animatrônicos, a inteligência artificial deles é esquisita, tipo. Eles se enxergam de longe, beleza, isso é até que é legal. Mas eles ficam um tempão parados. Esperando você sair da parada, entendeu? Tipo, sei lá, você tem que ficar esperando lá, moscando. Os não estão ganhando e cadê o jacaré? É ele ali. Pô, mano, na moral que ele vai ficar rodeando essa área sem parar. Eu consigo, tipo. Ligar isso aqui. Ah, mano. Na moral. Ai, que. Tá, ah, ok, mano. Velho, eu sinceramente não sei como é que eu vou fazer, velho. Cara, eu vou tentar fazer isso mesmo que vocês estão pensando. Eu vou tentar fazer isso mesmo que vocês estão pensando, velho. Carezão, vai até o outro lado lá, vai tranquilo. Eu sei que você é o inimigo do Picapau. Eu sei, eu te conheço, velho. Eu te acompanhava na minha infância, brother. Tá, ok. Só não vira pra cá bruscamente, por favor. Ok. Fredão, Fredão, Fredão. Olha eu aqui, Fredão. Olha eu aqui, Fredão. Great Just push that button. The lift will take us to parts Caraca, você quer entrar nele? Ei, meio tremelique aí. Oh não. What time is it? That mountain's gonna get me on the wall! De novo, quickly, mano! Get to the recharge station! Follow me, me, me, Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, vai. It's faster, Ai, vem. Mano, pior que. E aí, Fred? Vai, eu vou te seguir, pode ir! Mano, na moral que esse solzinho do capeta voltou, velho. E aí, Fredola Ai, Mano, mano eu, não, eu não salvei Não teve sem Mano, eu odeio esse bicho, velho Fred, você falou pra eu te seguir Vamos Vai, Fred, já Passa aí, passa, passa E aí, mano que estação aqui? <risos> Filho de uma égua